O que é isso aí, menino? Aumente esse som Faz o L, faz o um coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito. Abandonou o povo, não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. É, a ah, verdade. Faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito o Brasil Faz o L, faz um coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito